O plano de reabertura do comércio de uma cidade, devido à pandemia de Covid, determinava, presta atenção, ó, ocupação máxima dos estabelecimentos, considerando certo raio de afastamento entre as pessoas, de acordo com o seguinte cálculo. Aí ele já te deu aí né, uma formulazinha para calcular o número máximo de pessoas. O número máximo de pessoas é a área de circulação dividido por 7. Ah, tio Marcão, por que dividido por 7? Porque Deus quis, porque o cara da banca quis. Não é isso? Ó oh, malcriação. É, isso aí é uma fórmula dada né, pelo probleminha. Então, vamos lá. Então, você já sabe que tem que usar aquela formulazinha ali. Nesse cálculo, presta atenção agora, a área de circulação deve ser apresentada em metros quadrados. No caso de o resultado ser um número decimal, deve-se considerar o número 0,7 como decimal referência de arredondamento para o próximo número inteiro. Por exemplo, se o resultado for maior do que 12 e menor ou igual a 12,7. O número máximo de pessoas a ser considerada será 12. Mas se o número, né, se o resultado for maior que 12,7 e menor que 13, o número máximo de pessoas será considerada 13. Então, a referência é sempre o 7. Por exemplo, vamos lá, vamos treinar aqui uma paradinha aqui, para não ter gritaria na questão. Vamos supor que a conta, você fez o cálculo e o resultado foi que você encontrou foi 30 e 3,7. O resultado que você encontrou foi 33,7. Então, o bisu é o seguinte: se for menor que 7, menor ou igual a 7, o resultado vai ser o inteiro, né, anterior, que no caso o inteiro aqui anterior a esse valor seria o 33. Então, aqui o resultado, o arredondamento, seria 33. Agora, por exemplo, se fosse 33,8, já passou de 7. A gente ia pegar o próximo inteiro, que no caso seria 34. Então, a ideia aqui é essa. Menor ou igual a 7 é o inteiro anterior. Maior ou igual a 7 é o inteiro posterior. Por que, que eu estou falando isso aqui com vocês? Para não ter gritaria lá na questão. tá? Para não ter gritaria lá na questão. Deixa eu pegar aqui a borracha para a gente continuar aí a brincadeira. Vamos lá. Bati um papinho aqui. Agora vamos que vamos. Agora vamos lá para a questão. Olha o que ele está falando aqui na questão. Se liga na parada. Uma galeria instalada... Deixa eu pegar aqui o marcador. Uma galeria instalada nessa cidade possui uma área de circulação composta por um quadrado e dois retângulos, sendo cada um retângulo, sendo que cada retângulo possui um lado em comum com o um quadrado. O quadrado tem 8 metros de lado, enquanto um retângulo tem 20 metros de comprimento e o outro retângulo tem 25 metros de comprimento. Nesse caso a ocupação máxima na área de circulação. é. Então, família, essa questão aqui, para mim, ela é uma das mais difíceis da prova, pelo seguinte, porque aqui o aluno teria que ter a visão geométrica da coisa, ele teria que saber montar o desenho da figura. Então, como é que ficaria o desenho dessa figura? Como é que ficaria o desenho dessa galeria? Sabemos que nessa galeria tem um quadrado e dois retângulos. Então, o desenho seria mais ou menos isso daqui, ó. Você teria o quadrado. E você teria aqui, ó, dois retângulos. Um com 20 metros de comprimento e o outro com 25 metros de comprimento. Então, o desenho seria mais ou menos isso daqui, ó é essa visão que o aluno teria que ter aí vamos lá o quadrado, sabemos que o quadrado tem 8 metros de lado então se aqui é 8 aqui é 8 e aqui também é 8 todos os lados do quadrado são iguais um retângulo tem 20 e o outro retângulo tem 25 então vamos lá um tem 20 e o outro tem o quê? 25, aí ficou fácil, agora que eu fiz o desenho, ficou fácil da gente resolver a questão, por quê? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar a área, para achar a ocupação, eu preciso encontrar a área, então vamos lá, vou chamar aqui de área 1, aqui de área 2 e aqui de área 3, tá Área 1 é a área do retângulo. Como é que a gente acha a área do retângulo? Base vezes altura. Então vai ficar 25 vezes 8. Isso daí vai dar 200 metros quadrados. Como é que eu encontro a área do quadrado? Que eu chamei de A2. A área do quadrado é lado ao quadrado. 8 ao quadrado vai dar quanto? 64 metros quadrados. E a área 3 é um retângulo. Como é que eu acho a área do retângulo? Base vezes altura. Então vai ser 20 vezes 8, que vai dar 160 metros quadrados. Somando aqui eu encontro a área total de circulação. Somando esses caras, vai dar 424 metros quadrados. Essa é a área total de circulação. Se eu tenho a área de circulação, já tem como eu encontrar a ocupação máxima, ou seja, o número de pessoas. Como é que eu encontro o número de pessoas? É só pegar a área, 424, e dividir por quanto? Por 7. 424 dividido por 7 vai dar 60.57. Aí vamos lá, vamos ver se você entendeu o que eu falei. O que eu falei para você lá no exemplo, para o arredondamento: se for menor que 7, pega o inteiro anterior. Se for menor ou igual a 7, pego o inteiro anterior. Se for maior que 7, pego o inteiro posterior. Pergunto. Qual seria a resposta? 60 ou 61? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Quero a participação de vocês. E aí? Menor ou igual a 7 eu pego o anterior. Maior do que 7, eu pego o posterior. Vamos ver se você entendeu o que eu expliquei anteriormente. Só alegria, né, família? É isso aí. Como aqui terminou em 7, eu vou pegar o anterior. Qual seria o anterior? 60. Acabou. Então, gabarito. Letra D. Deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão.